mais de 120 milhões de reais. Esse é prêmio que a Mega Sena Especial da Virada de Ano irá sortear nesta quinta-feira e que já tem mais de 42 milhões de apostadores. Fomos às ruas e constatamos que na hora de escolher os números, vale tudo, até pedir para a filha pequena indicar as dezenas. Quem sabe ó, ela vai escolher o número certo, né? A gente pensa nos números de data de aniversário, nascimento, falecimento, número da sorte. Que de 1 a 60 qualquer seis números pode sair, né? Há também quem usa estatística para aumentar suas chances de ganhar. Probabilidade é, é você divide a quantidade de apostas que você faz. Pelo total de combinações existentes Ou você aumenta o fator que está em cima, que é a quantidade de apostas Ou diminui o fator que está embaixo, que é a quantidade de combinações No caso da Mega Sena é impossível você diminuir Porque isso daí é um número fixo, é 50 milhões Então a única forma de você aumentar a probabilidade É aumentar a quantidade de apostas Fazer bolão é a melhor forma de você aumentar a probabilidade Vale lembrar que o prêmio sorteado pela Caixa Pode render mais de 600 mil reais por mês Se for aplicado na poupança Se ganhar os 100 milhões... Ah, não vou fazer mais nada na vida viu? Nem eu nem os amigos